Oi povo, tudo bom. Eu não ia fazer vlog do dia, eita, alguma coisa caiu. Mas eu decidi vlogar porque eu vou fazer umas coisas diferentes hoje. E na real é meio que uma rotina de como eu me divido entre vlog, canal e o meu trabalho de designer. E eu trabalho durante a semana numa empresa normal, com carteira assinada, tudo padrão... Mas eu também faço alguns frilas por fora Eu trabalho para algumas meninas Que têm canal, que tem blog Enfim, e trabalho para pessoas que têm Empresas que precisam De cartão de visita, material pra Papelaria, material promocional Essas coisas Começou a chover neste exato momento, tem que fechar a casa inteira Pera aí Então, voltei, tá chovendo muito Vou mostrar para vocês Deixei só a sacada aberta para eu conseguir ver a rua E ver o claro um pouco Mas de resto eu já fechei e como eu tava falando, eu vou logar pra vocês esse meu dia sozinha e mostrar pra vocês como é que é essa rotina trabalhando, mesmo num sábado. E aí, vocês vão acompanhar comigo. Deixa eu voltar pro meu sofá, porque eu ainda tenho meia hora de descanso. Porque é sábado e eu tenho todo o direito do mundo. Então eu tô vendo o vídeo no YouTube. E depois eu vou trabalhar. Então eu ainda tenho meia horinha de descanso. Então, deixa eu descansar, depois eu volto. E é assim. Eu ouvi o desprecedor. Tô levantando, porque se eu ficar aqui Deitada, eu não levanto mais E eu não vou fazer nada, eu vou passar o resto do dia Inteiro, aqui, deitada Vendo o YouTube E rolando o feed do Instagram Então vamos lá, tô com a minha garrafinha De água, sempre Eu ando com ela pendurada Às vezes até, assim, no bolso do Do copão Mas como eu não, hoje tá calor e eu não tô de copão Eu tô abraçada na garrafa Então, vou virar a câmera Pera aí, vou usar a mesa do boy, porque é o que temos. Mentira, porque é perto da janela e eu quero ficar no claro. Uh, eu vou dar um jeito, vou dar um, fazer um espacinho pra mim. Aí eu boto meu note aqui, eu vou ter que roubar o mouse dele, então eu vou pegar o plugzinho do mouse e vou botar no note. E vou trabalhar aqui. Então, agora eu vou começar a trabalhar, vocês vão ficar aqui no cantinho acompanhando e mais tarde a gente vai passear com o Floquinho. Tá chovendo, então eu não sei como que eu vou levar ele pra passear sem molhar as patas, mas a gente vai dar um jeito. Eu acho que tem Marquise lá na rua de cima, então vamos ver como tudo vai suceder. Terminei agora de fazer a proposta, os orçamentos e tal. Agora são quatro e meia e eu tô com fome. Então, eu vou pegar um bolo, um café. Vocês sabem que meu foco é péssimo. Quando eu já botei o meu moletom pra centrifugar, porque eu tinha sujado, acho, com alguma coisa na frente, eu não tinha visto... Ontem, quando eu fui botar, eu vi, então eu deixei ele de molho, já dei uma esfregadinha, já saiu. Botei centrifugar, porque ele é muito ruim de apertar na mão e eu não tenho força nenhuma no braço. Já fiz meu café, vou pegar meu bolo, já lavei a louça do almoço. E, ó, eu só vim buscar um bolo e um café e eu já fiz mil coisas no meio do caminho. Sou dessas, mas pelo menos tá tudo organizado agora. Voltei para o meu posto, tá ali meu café na minha xícara do Coringa, que não é minha, é do meu namorado, mas como ela é a que tá à mão, eu tô usando ela, então ela é minha agora. E meu bolo que ficou soladinho, porque tava muito frio no dia. e Mas, sério, eu amo quando isso acontece. É meu bolo favorito da vida e o do meu namorado também. Então a gente praticamente torce pro bolo solar toda vez. Então agora eu vou arrumar agenda enquanto eu vou comendo. E aí depois eu volto pro computador pra dar um tempo do computador, que eu já não aguento mais o computador na minha frente. E tem crianças brincando na rua. descendo Vou buscar o floquinho Pra levar ele fazer xixi linda é maravilhosa Como pode ficar em casa Porque eu não sou obrigada a nada ah, Aí eu vou levar ele fazer xixi rapidinho Ele tá lá na casa dele né Óbvio ele não tá aqui comigo Senão ele já teria aparecido Ele já teria pulado se vocês tinha ouvido barulho de patinha Ele tá lá na casa dele Agora eu vou lá pegar hein o que, que tu quer? Tu quer passear? em Floquinho? Tu quer passear? <risos> tá, a gente já vai. Então, já são seis... cinco pra seis. Eu fechei a janela já porque tá escuro e começa a entrar mosquito. E... agora eu vou tomar banho. Eu não vou mostrar produto, nada, porque não é sobre isso o vídeo. Mas... Eu vou... Eu posso fazer depois um vídeo sobre meu cabelo, cuidados, enfim, os produtos que eu tô usando no momento. Eu parei de gravar seja ceja dizendo que eu ia tomar banho. E cá estou eu fazendo comida. Por quê? Porque eu lembrei que eu vou fazer comida e depois eu fico com cheiro de comida. E aí eu não me aguento, então eu vou terminar de fazer comida. E... Vou tomar banho e aí eu fico cheirosa já direto até a hora de dormir. E então... É o que eu estou fazendo neste momento, vou botar vocês aqui. Então, o que era uma cozinha toda bagunçada, virou uma coisa organizada, a comida está pronta na geladeira, o que tem que congelar já está congelando e chegou a minha vez. Finalmente vou tomar banho, são 9h22 da noite agora. Talvez não seja exatamente 9h22, porque o meu relógio do celular é alterado nos minutinhos pra frente. Então talvez seja 9h15 agora. Mas vocês entenderam. Então agora eu vou tomar meu banho. Então saí do banho e eu decidi que eu não vou mais trabalhar por hoje. Eu tô trabalhando desde as 3h, já são 10 horas e não só trabalhando com o trabalho, com a lista, mas trabalhando também, eu fiz toda a comida da semana, eu arrumei a casa, eu passei com uh, eu fiz as coisas que eu tinha pra fazer aqui da agenda, que eram mais urgentes, e o resto eu posso ir diluindo ao longo das semanas, então agora eu vou aproveitar pra descansar um pouquinho, ver vídeos no YouTube, e daqui a pouco meu namorado chega também, aí a gente vai conversar, vai, enfim, ele vai me contar do ensaio, então, eu encerro o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido passar essa tarde comigo, acompanhar um pouquinho do meu trabalho e do meu dia, me fazer companhia, na verdade, né? Porque eu tava sozinha hoje. Então, um beijo e até o próximo vídeo.